Em resumo, o que seria uh, o determinante de uma matriz? Nós podemos... aí uma uma, uma informação importante. Uh, só podemos... Existe determinante apenas de matrizes quadradas. Tá? E, basicamente, o determinante de uma matriz é um número que associamos a qualquer matriz quadrada. Ele é associado a essa matriz, mas existe uma regra para que, se, que seja associado a esse número. Nós dizemos que o determinante é uma função, tá? é uma função que associa a cada matriz quadrada um único número real. Então, obtido por operações entre seus elementos. Já vamos ver que operações são essas. Porém, vai depender da ordem. Uh, existe alguma regra específica para cada matriz, para cada ordem. As menores são mais básicas, depois a partir de ordem 3 para cima fica um pouco mais complexo e a gente não vai aprofundar nesse ponto, a gente vai trabalhar até matrizes de ordem 3, tá bom? Uh, então vamos começar, a matriz de ordem 1, que é aquela composta por um único elemento, o determinante dessa matriz vai ser o próprio elemento, aí um detalhe, Veja que antes a gente estava uh, utilizando colchetes ou parênteses grande, assim, para representar, para ilustrar uma matriz. Quando a gente vai fazer a operação, o cálculo determinante, nós escrevemos em forma de barra, tá bom? O colchete ou esse parênteses é substituído pela barra vertical, assim. Parece, quando é um único elemento, parece um módulo de um número, né? Mas, enfim, uh, então, determinante, por exemplo, uma matriz unitária Com o um elemento 5 é ele mesmo. 5. Estranho, muito fácil, né? Realmente. Mas não vai ficar tão mais difícil assim. Então, a matriz de ordem 2, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, subtraindo o produto da secundária. Olha só, a diagonal principal nessa matriz A aqui é uma V5. Então, depois nós subtraímos o produto da diagonal secundária, que, nesse caso, 2 vezes 4, ou 4 vezes 2. Tá? O resultado disso, 1 vezes 5, 5, menos 2 vezes 4, 8. Ou seja, o determinante dessa matriz é menos 3. Está fácil ainda? Sim ou não? Sim, né? Se vocês disserem que é difícil calcular o determinante de uma matriz de ordem 2 aí temos que conversar Aí agora sim uma matriz de ordem 3 existe uma regrinha para a gente resolver ela, tá? Porque eu não posso simplesmente pegar a diagonal principal e a diagonal secundária e vai faltar elemento, tá? Eu preciso envolver todos os elementos tá? E aí para isso existe o que a gente chama de regra de Sarros Tá? O que, como que funciona essa regra de sarros? Aqui tem. Ah, nós, então, em primeiro lugar, nós copiamos as duas primeiras colunas no lado oposto da matriz. Lembrando que isso vale também para linhas. Se eu pegar as duas primeiras linhas e colocar embaixo, também vale. Depois eu vou fazer um exemplo bem concreto, fica mais fácil vocês entenderem. Depois disso, somamos os produtos dos elementos da diagonal principal e todas as suas paralelas. E depois subtraímos aí a soma de todos os produtos dos elementos da diagonal secundária e as suas paralelas. Vai dar um monte de pequenos cálculos, tá? vários pequenos cálculos. Tá? O bonequinho está indignado aqui, ele sabia que não ia ser tão fácil assim. Bom, vamos para um exemplo, ah, que eu acho que fica melhor. Veja essa matriz aqui, 1, 2, 3, 2, 0, menos 3, 1, 4 e 6. Essa é a matriz para calcular o determinante, veja que a gente uh, copia as duas primeiras colunas, ó, 1, 2, 1, 2, 0, 4, elas foram copiadas aqui, 1, 2, 1, 2, 0, 4, foram dobradas. E aí a gente vai pegar a diagonal principal, que está aqui, e fazer o produto da diagonal principal, 1 vezes 0, vezes 6, dá 0 correto? E vamos fazer isso somando, com, mesmo fazendo o mesmo processo com as suas paralelas. Ó. 2 vezes menos 3, vezes 1. Aqui, 2 vezes menos 3, menos 6, vezes 1, menos 6. E depois, 3 vezes 2, vezes 4, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 6, 24. Fácil, né? E E agora, a gente vai fazendo o mesmo processo com a diagonal secundária e as suas paralelas, só que subtraindo. Tá, ó, por exemplo, 3 vezes 0 vezes 1 é zero, então não faz diferença o sinal. 1 vezes menos 3, menos 3, menos 3 vezes 4, menos 12. Como a gente vai fazer essa inversão do sinal, então fica 12 positivo nesse caso. Viu que eu inverto o sinal? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24. Como tem que inverter o sinal, menos 24. Depois é só somar, então, mais 12 menos 24, mais zero. Menos 12 uh, Menos 6 mais 24 Mais 18 Menos 12 mais 18 6 Pronto, então esse é o determinante de uma matriz de ordem 3 Aplicando essa regra de Sarros tá? Não é complexo É simples, tá, pessoal Só de fato não vai ficar tão simples Para matrizes de ordem 4 De ordem 5 Porque aí o método de Sarros também não vai funcionar e aí a gente precisa fazer um outro processo que nós não vamos nos aprofundar muito, tá bom?